E aí galera, tudo bem com vocês? Como está tudo maravilhoso? Daqui fala Joaquina Samuel e seja bem-vindo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje vai ser, como vocês já viram aí embaixo pelo título, é Como clarear seus dentes com 12 ingredientes caseiros. Então, mas antes de começar o vídeo, eu peço por favor, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, e fique ligado hoje já, porque sempre que tiver de novo, o YouTube quer é virar receberá sempre em primeira mão e vamos para o vídeo os ingredientes são você vai precisar de pasta de dente qualquer pasta de dente que estiver na sua casa que ela também tá acabada porque já fiz vais precisar de violeta agenciada violeta agenciada não sei se vai dar para ver violeta agenciada de vais precisar onde vais meter onde que vais fazer o teu preciso é vais precisar de um pote e a assim escova. e aí você vai meter a pasta de dente no pote e uma gota de, de violeta agenciada tá uma gota de violeta agenciada mas antes de aplicar esse processo nos seus dentes primeiramente escova os dentes eu já escovei meus dentes e vamos lá aplicar já que agora vamos aplicar o processo, depois de você mexer, se aplicar, né que esteja, esteja com as suas escovas dentro. Galera, você vê que aquele 2 minutos depois já podemos escapar os dentes só apenas com água, tá? <risos> ok, agora eu vou esperar dois minutos e daqui a pouco pouco. então galera, basicamente foi isso que eu apresentei e já mostrei como é que meus dentes estão, estão brancos e eu já faço essa receita há duas semanas e eu estou amando o resultado. Então se você quer ter um sorriso bonito, branco, com os dentes limpos para que a tua boia, a tua boia possa gastar, assista esse vídeo, compartilha com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó, com toda a tua família, porque eles vão amar o resultado, eu estou amando, meus dentes estão a ficar super super limpos mas é sempre bom é importante sempre ir ao consu a consultar os nossos dentes ao dentista então não é só isso que vai resolver então vai lá sempre consulta mas também pode fazer essa essa receita caseira se você não tiver dinheiro né pelo que eu sei eu não tenho dinheiro faço isso tá, tá tudo bem então galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta. Manda pra todo mundo, pra geral, tá? Então, beijo, beijos, Tchau, fique com Deus. Tchau.